Fala galerinha, beleza? Deixa eu fechar aqui, pronto, tudo melhor. Bom, tudo resolvido. Na verdade não era nem para eu ter vindo aqui. Agora é só eu esperar 48 horas para vir buscar o CRV, né? O antigo DUT. É o certificado de registro de veículo. E aí.. A gente finaliza essa saga. Ai, três. É porque você não faz isso? <risos> ai, ai, ai. Ui, fecha mais a orelhinha. Isso, neném. Só faltou o ronco para matar a saudade. Uma parte boa de ter vindo aqui que eu encontrei com... Um amigo meu velho porra gosto pra caralho velho Claudemir velho meu meu padrinho da velho, do nada velho do nada encontrei Claudemir aqui velho mas só isso valeu a pena velho ter vindo aqui eu cansei da nova aqui do shopping gosto muito de Calder calma gente olha a faixa na frente vem todo mundo pra cá através da paz. Que é isso, rapaz! Oi, deus do céu, velho! Semáforo, gente. Semáforo Vou regular. O retrovisor tá ok. O outro tá ok também. Passa pra cá, cortou mais um pra dentro. Começa a galera aí pra dentro. Aí. Ué, ué, ué, ué, ué. qual foi Ah, não, não, não, não. para quem tá descendo aqui. Pra gente que vem aqui é direto, tal. Tá, foi. <risos> ke dok okay, van blam blam blam blam blam blam a na motinha. Vrão, vrão, vrão, vrão. <risos> Não esqueça ninguém. vezes estou pilotando e aí eu sinto que eu tô fazendo fixação de alvo tô olhando para o fundo do carro tô olhando para a moto alguma coisa assim que pode acabar tendenciando que eu não consiga desviar e vai direto do fundo dela tipo assim se eu falhando fundo desse caminhão aqui é capaz de bater e eu não consegui desviar é, tem que procurar um outro ponto diferente tipo o retrovisor dele sabe coisas assim que são pontos mais fáceis de você se esquivar. Olha pro... eu, eu gosto muito de olhar para retrovisor de carro, ó. até porque eu consigo ver o que o motorista está fazendo. Então, geralmente estou olhando para o retrovisor. E aí eu sei se ele está no celular, se ele está Olhando no retrovisor, se ele está distraído. É tudo muito rápido, mas a gente consegue. De relance, pega a situação e aí resolve. caminhão quer sair daqui velho meu Deus ai aí meu ouvido Caiu, cara eu não parei com né, velho? o alertão véio. eu fui no shopping mas é porque eu também não paguei estacionamento eu cheguei no shopping só conversei com o Cláudio bati no saco e vi que não tinha nada para fazer lá foi embora e... Oi, Eide, tudo bem? Lembra que eu te falei que era só segurar a frente que a moto sai de fundo? Então, rolou agora. A moto fez um L. Está tudo bem. Macete que eu tenho é fazer curva olhando para dentro. Sabe? Não olha para fora. Se você olhar para fora, te puxa, entendeu? Então olha para dentro, olha pro meio fio de dentro, olha para a parede. Aqui, ó, placa de 50, olha para placa, pão, passou a sua placa, meio fio, ó, guarda-reio aí. Tá de embora, todo de bora. mas não olha para outro lado. meus queridos, a gente vai ficar por aqui, porque aqui não tem muito mais coisa. Então, na é hora de a gente encerrar, tivemos bons vídeos hoje, deu pra relembrar as nossas andadas com a MT. Coisa boa. Então, é isso aí, um abraço pra vocês, até o próximo videozinho, fiquem em paz. Um beijo e um abraço pra vocês. Fui!